Já pensou em programar e não sabe por onde começar? Hoje conversaremos sobre isso. Eu sou Mário Ponciano, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Eu trabalho há mais de 15 anos com o desenvolvimento de software. Eu trabalhei em diferentes empresas, em diferentes projetos e sempre tenho que aprender uma nova linguagem, Dependendo do projeto, é necessário uma nova estratégia. E aprender a programar é algo que abre um oceano de oportunidades. É importante dizer que um computador, internet e algumas linhas de código, você pode criar algo realmente inovador. E para isso, eu separo alguns pontos para aprender a programar. Neste vídeo, conversaremos sobre aprender inglês, aprender uma linguagem de programação, definir um projeto e se preparar para o mercado de trabalho. Mas antes é necessário você entender o porquê você deseja aprender a programar. I think the greatest value of learning how to I think everybody in this country should learn how to program a computer. Should learn a computer language because it teaches you how to think. It's like going to law school. Porque é a partir disso, respondendo a este porquê, que é isso que vai te dar a base para continuar estudando. Você respondendo a essa pergunta, sabendo a sua estratégia, eu coloco os seguintes pontos. Primeiro, aprender inglês. Inglês é essencial, porque todas as linguagens de programação elas são baseadas, ou em sua maioria, são baseadas em inglês. Então, aprender inglês se torna-se muito mais fácil. Do you speak in English? Do you understand the words that are coming out of my mouth? Segundo ponto, linguagem de programação. É necessário escolher uma linguagem de programação. Se você deseja aprender a programar, você tem que ser fluente em uma linguagem. No meu caso, eu sou fluente em Java. É uma das linguagens que eu mais utilizo no meu dia a dia. Mas eu programo em Python, em Bash, em várias linguagens. Da mesma maneira, você precisa escolher uma. Então, se você responder o porquê você quer programar, você já tem na sua estratégia a linguagem. Caso você não tenha, você pode começar com Python. Python é uma excelente linguagem para aprender a programar. Com excelente material, é possível encontrar vários cursos como na Udemy, no Coursera, vou deixar alguns links na descrição. Caso você queira ir mais para o lado web, nós temos Node.js, uma excelente linguagem para programar, é, fazer endpoints, é uma excelente linguagem para começar também, que ela é baseada em JavaScript. Então, são essas duas linguagens que eu recomendo para começar. você está travado numa solução, não sabe como em um determinado ponto da linguagem, não entende muito bem, procure no Google. Não hesite em buscar. Não subestime a ferramenta. Lá você encontra muitas informações que irá te ajudar muito. Sobre aprender a programar, é necessário você conhecer variáveis, if conditions, são os, é, os itens de decisões. É importante você aprender loops, como utilizar o for, o while. Mais que isso, entenda o conceito. Aprenda o conceito, aprenda o porquê. Por que colocar dois for? Se eu colocar um for dentro de um for, eu posso aumentar a complexidade? Por que isso? Entenda o conceito. É muito importante entender isso. Terceiro ponto, um projeto. Programar, todo dia você tem que fazer um pouquinho. Cinco minutos, 10 minutos, mas é importante todo dia programar um pouquinho, porque você precisa ficar fluente na linguagem. A melhor maneira de se ficar fluente é ter um projeto. Em paralelo com o um projeto, é aprender a lidar com versionamento conhecer um pouquinho de, de Git, tem o um git, GitHub, git.com, github.com, isso ajuda muito você construir o seu projeto lá dentro. Dessa maneira, você vai construir um pequeno portfólio. Se você não tem ainda, já aprendeu a programar, já faz, uns, já faz um mês que você está programando, já conhece uma linguagem, tente fazer um projeto pequeno, pequeno mesmo, seja ler um arquivo texto e colocar no Excel, ou ler um arquivo Excel e jogar para um arquivo texto, é, fazer uma pequena página de entrada usando Node.js, chamando um Hello World. Começa algo pequeno, mas faça um pequeno projetinho. Tenta pegar um problema do seu dia a dia, um, pro, um problema no seu trabalho, que dê para transformar em algo é, programável, faça isso. Os melhores problemas são aquelas atividades repetitivas. Então vamos dizer que todo dia você precisa abrir o Excel e colocar um determinado valor dentro dele. É uma atividade repetitiva. É uma excelente atividade para se fazer uma automação. Python é uma excelente ferramenta para isso. Então utilize o projeto. O quarto ponto que eu coloco aqui é o mercado de trabalho. Crie um currículo online. Já que você aprendeu a programar, já tem um projetinho, mesmo que pequeno crie um currículo online, abra um currículo no LinkedIn, construa ele lá ou no Glassdoor ou em ambos, coloque seu currículo em inglês mesmo, porque as empresas estão procurando ali. E nos últimos dois anos a demanda aumentou muito por desenvolvedores de software. Então coloque seu currículo lá, procure participar de muitas entrevistas, porque as entrevistas é um excelente termômetro para avaliar o seu conhecimento para saber que nível você está. E mais que isso, procure nas empresas os critical skills, as habilidades críticas. Observe quais linguagens estão utilizando, quais estão mais contratando. Se você tem uma empresa que você deseja trabalhar, uma grande corporação, dê uma olhada, procure a fundo para ver como que os software developer estão fazendo. E uma dica importante, muita atenção, as empresas... Abrem várias vagas para estágio. Aproveite essas oportunidades. É onde não se exige tanto e você tem oportunidade de entrar em uma empresa e começar a programar. Essas são as dicas que eu gostaria de compartilhar. Espero que ajude você. Não desista. Pode parecer impossível, mas não é. É muito possível. É importante todo dia fazer um pouquinho. Considere o Google seu amigo. Caso você tenha alguma dúvida, ou tenha um outro caminho para aprender, por favor, deixe nos comentários. Compartilhe o seu caminho. O caminho que você fez para aprender a programar. Eu vou deixar também no, na descrição alguns links onde você pode encontrar alguns cursos que você possa se autodesenvolver. Tá? E é isso. Agradeço a sua atenção. Muito obrigado e até o próximo vídeo. MARIO!